Assim, um tô bem, um tô bem, graças a Deus. Um hum. ambiente: o que é um ambiente? Ambiente é um julgamento, o julgamento de um momento carregado elaborado mitigado sobre o impacto psíquico sobre as condições deste ambiente. O que é a estrutura de um ambiente sem a percepção do ser e seu grau de consciência sobre esse ambiente? O que é a vida sem a devida maneira social, legal, tecnológica, integrativa, inteligente? O que é uma estrutura virtuosa de aprendizagem sem uma determinada ação, sem um determinado objeto ou foco para estabelecer simbolicamente condições e uma narrativa para abstrair a paz de espírito, de forma a condicionar um ambiente adequado, uma adequação do ambiente aos critérios humanos, sem estabelecer uma postura nociva a si mesmo, sem estabelecer uma, uma postura fatal e tóxica a si mesmo, sem estabelecer uma estrutura negativa a padrões sustentados a si mesmo sem estabelecer qualquer padrão prejudicial à tribo, a si e ao outro, quebrando de maneira nociva e estabelecendo um risco ao outro, ao ambiente, e fazendo mal ao outro, fazendo mal a si mesmo tendo simbolicamente padrões, padrões humanos que são resultados de um ambiente negligente, negativo, traumático, e reações instintivas para prevenir o trauma. Reações extintivas trazendo simbolicamente um estado de atenção pânico, um estado tóxico, um estado de ansiedade, um risco de tensão, são sinais naturais da falta ou da ideia de falta, fora da paz de espírito, então como determinar e remediar como estabelecer um intuito virtuoso para uma ideia diferente que não tenha um impacto ruim no ambiente pessoal e no ambiente comum como trazer uma simbologia de risco saber os sinais, saber como trazer um prognóstico para a própria vida sem a devida estrutura para esse julgamento hoje, hein? como fazer isso? Hein? Como fazer uma construção racional do que é certo, do que é adequado, do que é gotoso, do que é bom para nós? Nós não precisamos ficar preocupados com isso, não precisa, não precisa. A natureza é natural, é da natureza humana. Diante de seres cientes que são cientes, buscar o que é bom. Buscar o ambiente mais saudável. Buscar o ambiente mais gotoso. Buscar um conjunto de instâncias para substanciar as circunstâncias e condições para determinar o que é bom ou não para nós, trazer significados especializados a nós, com nossa especialidade de ser nós mesmos, trazer padrões que condicionam adjetos não nocivos. Adjetivos não nocivos. Trazer uma forma não nocente, não perigosa. Uma estrutura não nefasta. Uma proposta não prejudicial. O cosmos funciona no ganha-ganha. Qualquer fatalismo ou fatalidade é um processo não coeso sobre perspectivas não coesas não saudáveis você não saúda a vida na falta assim então vamos à prática como resolve resolve através do foco no que é bom e através da negação do que é ruim eu foco no que é bom e não estou atingindo o que é bom, eu nego o que é ruim. E eu peço dados, eu não faço, eu peço informação, peço estrutura, se eu não estou tendo essa estrutura, procure o menino ou qualquer um que possa dar, nos busque faça qualquer coisa para buscar o conhecimento, buscar as informações necessárias para estruturar o seu bem-estar e formatar um contrato social, ambiental, que dê sustentação às condições que você estabelece e julga como corretas, As condições que você estabelece e julga como saudáveis, sempre em paz de espírito. Não é momento de repressão. Não é momento para acreditar em padrões que são, na verdade, um dano à saúde psíquica, moral, à saúde da ética do coletivo, sendo que a ética não é um produto, é um meio a todos, sendo que a estrutura não é um risco, é um meio a todos. Sendo que se o ambiente é nocivo, você nega. Você expõe através da sua estrutura, sozinho ou com ajuda. Você expõe a mudança desejada, pois o instinto sempre nos informa. Paz, são senhor, paz, qualquer dúvida, estamos à disposição, senhor.